Uma viagem por momentos históricos, políticos, sociais e culturais começa agora, sempre com a entrevista especial, uma dica de leitura e uma crítica positiva ou negativa no quadro O Fundo do Poço, o historiano já está no ar. Música E o programa de hoje é muito especial, o entrevistado é ninguém mais, ninguém menos do que o padre Nilson Nunes E ele mesmo vai dizer quem é aqui, o apresentador, quem se apresenta é o próprio entrevistado Padre, um prazer enorme tê-lo aqui conosco e eu gostaria de saber quem é Nilson Nunes Como nasceu, onde nasceu, em que circunstância e para onde vai? Que bom, Elito é um prazer muito grande prazer, Há muito tempo eu desejei estar aqui Porque tenho acompanhado o seu programa Muito obrigado Pela qualidade que se tem E hoje ter a oportunidade de tomar um café, de conversar E falar um pouquinho quem sou eu, do Padre Nilson né? Eu sou o Padre Nilson Nunes Eu sou natural da cidade de Araruna Nasci em Araruna, mas aos oito anos de idade Eu fui morar na cidade de Cacimba de Dentro Ali cresci, comecei a estudar e também comecei a minha vida de trabalho, desde de ainda adolescente, aos 12 anos de idade, eu já comecei a trabalhar como mensageiro. 12 de Cacimba anos Cacimba de idade? De Isso, 12 anos, começava já, o menino que dava recado. Foi seu primeiro tempo, emprego? Meu primeiro emprego. Aonde era esse telpa, emprego? Da Telpa? Telpa de Cacimba de Dentro. Curiosamente, curiosamente, <risos> o meu primeiro emprego também foi mensageiro no centro telefônico da Telpa, Encerraria, o cara ligava de São Paulo, olha o que falar com meu pai. chegar seu Zezinho, seu filho, vai ligar. E não tinha, lá tinha telefone, já nessa tinha época, um no meu não, na minha cidade não tinha, não. Pois é, mas aí as pessoas, como não tinham ainda celular e telefone fixo, era um número mil, limitado, devia ter 10 na cidade. Serraria não tinha nenhum número. Então eu claro. ia chamar as pessoas. Isso já era, eu já estava fazendo comunicação ali, porque é, exatamente. ia o das eu, pessoas. Eu digo isso chamar. também, comecei é, na comunicação comecei na por aí. Comunicação ali. É verdade. Então, a partir daí, também minha família é muito religiosa, minha mãe, nós somos. Dez irmãos O nome da sua mãe e o nome do seu pai, por favor. Nunes e Alfredo Pedro da Silva São de Araruna? São de Araruna. Araruna Então pessoas assim religiosas E desde criança minha mãe já levava aquele rebanho de menino para a igreja Gente Quantos muito filhos? Pobre. Dez irmãos Dez certo? irmãos? É, isso então, nossa família é muito humilde, mas minha mãe é uma mulher de muita fé. Então, domingo, levava todo o rebanho de menino para missa. Então, eu fui crescendo, vendo aquele padre lá, era o Monsenhor Joaquim, tocava sofona, Ei, cantava mãe. nas missas, aquilo encantava. Depois, eu, adolescente, a gente se afasta um pouquinho, como é próprio dos adolescentes, mas continuava indo à missa dominical. Comecei em um grupo de jovem, aí chegou um padre jovem na cidade, o padre Assis Inácio, e a partir daí comecei a participar do grupo de jovens, depois fui participar em Guarabira do encontro vocacional, são aqueles jovens que admiram o ministério sacerdotal, então geralmente as paróquias mandam para esse encontro. E fiquei encantado, e assim, Deus foi conduzindo tudo aos 16 anos. Fui para o um seminário, estudei em Guarabira, o segundo grau no Colégio da Luz, depois vim para João Pessoa, fiz filosofia, teologia, depois eu fui ordenado padre aos 25 anos de idade, 25 anos. Depois fui padre em Araruna, que é a minha terra natal, 8 anos. Depois de Araruna vim para João Pessoa, tive uma experiência na Secretaria Executiva de Desenvolvimento Humano no Estado. Depois fiquei em João Pessoa e agora faço esse trabalho de evangelização. Fui diretor da Rádio Integração do Brejo de Bananeiras. Ah, foi? Então foi um momento muito bom nesse processo de digitalização da rádio. Então eu já fazia programa na Rádio Serrana em Araruna, em cadeia com a Rádio Integração do Brejo, à noite chamado Mensageiro do Amor. Porque eu era mensageiro da Telpa, ah, aí ficou, aí, na, ficou cabeça. na cabeça. Ó, é mensageiro do Amor. Até hoje meu programa devia ser Mensageiro do Amor, mas é momento de luz. E hoje estou aqui em João Pessoa, muito realizado, muito feliz, Fazendo o trabalho que faz no Santuário Mãe Rainha no Bessa, no programa da TV, do rádio, e anunciando Jesus. Aí veio a música, o livro. E assim, sou um padre muito realizado, um homem muito feliz, é, Wellington. Né? Mas eu queria voltar um pouco no tempo antes da gente chegar nessas etapas aí. Seu café está delicioso. Tá? Olha aí, maravilhoso. <risos> É, me diga uma coisa, isso infância, como é que foi? O senhor era de família abastada, de família pobre, como foi a sua infância, de que o senhor brincava, quem eram os seus amigos? O a minha história de uma família do campo, a gente morava no interior. Hoje eu sou muito conhecido, chama assim, se o padre da Missa da Luz, porque eu celebro uma missa que reúne uma multidão chamada Missa, da, missa luz. da Luz. Como é a minha história da luz? Eu nasci em um sítio chamado Bachio de Araruna, e éramos moradores lá numa fazenda, a terra não era nossa, mas naquele tempo, na nossa região, havia as fazendas que tinham muitos moradores. A gente morava, trabalhava, trabalhava a gente chamava trabalhava de meia, ou seja, meu pai trabalhava, parte dos rendimentos da agricultura se dividia com o proprietário. E de uma família muito simples, trabalhando na agricultura. Então, desde menino, todos nós já tra trabalhávamos, plantando feijão. O limpando senhor puxou o pé de milho, cobre dos pés com Puxando a, gente diz, é? a lixada, era caneta de pobre que é a gente chama com que lá. idade? No com que idade? lá meu pai quando ia para o roçado levava também o irmão de menino que ficava debaixo do pé de jaca e lá a gente já tinha que plantar o feijão com cuidado para contar os caroços, né? porque não podia botar um punhado de feijão. Então fomos educados já trabalhando, como todo menino naquele tempo, na agricultura. Então eu lembro que logo 10 anos, eu sempre fui curioso, aí na nossa casa tinha uma lagoa, então a gente trabalhava na agricultura, mas eu plantava coentro. E cresce muito rápido Aí eu lembro que eu devia ter o quê? É, nove anos, dez anos Eu já era Já, já plantava o um coentro E levava para a feira Eu levava um balaio de coentro lá vendia para as mulheres eu já era distribuidor Porque de fato eu não ficava vendendo molho não Eu levava 50 molho de coentro E vendia, repassava lá para as mulheres que revendiam Então sempre trabalhando e sempre assim, naquele tempo, as coisas eram difíceis, naquele tempo o quê? Estou falando de 30 anos, 35 anos atrás, as coisas eram difíceis. Difícil, Nós não passamos fome, porque na, lá no sítio a gente não passa fome, a não, gente tem comia jaca, passar. manga, pegava o peixe lá do açude. Mas assim, em estrutura, nossa casa nem energia tinha. Eu estudava em torno de uma lamparina. Né? Então, aqueles meninos à noite, a gente no sítio dormia cedo, mas antes a gente tinha lá uma lamparina, uma luz de gás, e a gente ali, come... de gás, começava a estudar, lendo ali, terminava às vezes com o nariz cheio da. Aquela. fuligem, né? Da... Isso, da lâmpada. E assim, minha mãe sempre transmitia a fé. Educação e estudo Minha mãe dizia assim, tem que estudar para ser gente na vida Então trabalho e estudo E ali quando o senhor estudava, já pensava ser padre Ou pensou em ser outras coisas na vida, de ser padre? Uma família religiosa, figura religiosa do padre, marca sempre a vida de uma família. Por exemplo, o padre Monsenhor Joaquim de Araruna foi padre de 50 anos. Lá na cidade. Lá na cidade, foi padre de 50 anos, então era aquela refer referência, referência, né? O padre, naquele tempo, era até muito mais respeitado, não só o padre, mas as autoridades da cidade, a professora, quando a gente chegava a professora na sala de aula, a gente ficava em pé e a professora... Mandava sentar. Então o padre foi sempre uma figura muito respeitada como um homem de Deus. Então isso influenciou a minha vida. Mas o que eu entendo que... Eu não posso dizer assim, teve um ponto pontual, que eu estava talvez no campo e escutei uma voz... Nilson, venha ser padre, eu acho que a abertura, a formação, Deus foi, foi, foi conduzindo e depois me tornei padre, mas sempre assim eu gostei muito da religião, da fé, gostava da música, embora naquele tempo tinha uma forma mais tradicional então Deus foi conduzindo tudo e de repente estava no seminário. Mas eu gostaria de saber o dia da sua partida para ser padre, quando deixou a família disse, estou indo, como é que foi? Wellington, eu era aqui, esse menino simples lá do sítio, um pouco matuto, mas muito esperto, já gostava de estudar. Quando ficou decidido que eu ia para o seminário, eu aí com 16 anos Quem decidiu? De idado, me perder, é, né? A vontade logo a minha, mas no seminário, para você entrar, tem uma seleção. A tá gente ótimo. faz uma caminhada vocacional, você participa. Depois tem um conselho na diocese, que era o Monsignor Nicodemos, que é hoje vigário de areia, com outros padres, seminaristas, que olham se aquele candidato, aquele jovem, Vai. tem sinais de vocação. E eu lhe interrompi, pode continuar, eu lhe interrompi. Então... Eu fui escolhido para ir para o seminário. Aí voltei para casa feliz, dizendo, mãe, eu vou ser padre. Você vai ser padre, meu filho? Que benção de Deus, Deus abençoe. Meu pai era mais silencioso, mas não se opôs. E arrumei, a comunidade fez um enxoval, porque eu era muito pobre. E aí, para ir para o seminário, a gente precisa de um enxoval. Levar tantos três lençóis, duas toalhas de banho, essa coisa aí que precisa. Fizeram o meu enxoval lá na comunidade, um ato solidário, já em Cacimba de Dentro. Uhum. E eu fui para o seminário. Como eu fui para o seminário? Numa manhã, 8 horas da manhã, havia um ônibus da empresa Guarabirense. Eu vou fazer a propaganda porque já nem existe Andei mais. muito, andei muito de Serraria para cá. Esse ônibus saía de Araruna e vinha para João Pessoa. 8 horas da manhã. Quando eu fui para o seminário, minha família pobre, a gente não tinha uma mala. E onde é que eu ia levar as coisas? Quando eu saí de casa para o seminário, 8 horas da manhã, no ônibus Guarabirense para ir para o seminário... Minhas roupas eu levei. Uma parte numa bolsa muito simples de viagem, de lona, alguma coisa, e outra parte numa caixa de primor, tinha uma manteiga chamada ah, primor, ainda existe hoje. Existe. Então eu fui para o seminário levando minhas coisas numa bolsa de lona e uma outra parte numa caixa de papelão de primor. Fui para o seminário para fazer o segundo grau, com muita dificuldade, porque eu não tinha... Ele tinha estudado na zona rural e agora eu ia estudar no colégio particular, em Guarabira, que a diocese a igreja oferece bons estudos para os seus formandos. Então fui estudar. Tive dificuldade, mas com muita vontade, né estudando e tal. Depois vim para João Pessoa, fiz faz uma seleção, Filosofia e Teologia, e assim, sou muito feliz e Deus... E realizado, tudo, tem né? realizado. Acho que Deus conduziu tudo isso. Nós vamos fazer um breve parêntese aqui para a dica cultural. E a minha dica cultural é justamente um CD do padre Nilson Nunes, que foi gravado pelo selo da Sony Music. Não é para qualquer um não, viu, meu amigo? Olha... <risos> E tem mais, viu? A Sony que veio procurar. Ele não foi procurar a Sony, não. É mas aqui, e, a, e a gente vai contar essa história. <risos> Padre, e para chegar aqui, por onde o senhor passou tanto, como é que o, como é que o senhor. Além da oração, o senhor optou também pela música. Conta é essa história aí, até a gente chegar... Hélito, música, eu sempre gostei, porque faz bem. Eu fico imaginando o que seria o mundo sem a música. É verdade, seria é. algo muito estranho, né? Verdade. Então, sempre gostei de música. música Mas toca estar, um instrumento ou só canta? Eu tocava na banda, tocava ah, corneta, na... Ah, na banda marcial... Cor... Do eu toquei corneta, de corneta e tarol há uns <risos> seis anos. <risos> É, então sempre gostei. E cantava assim como Pela curioso. caminhada aqui da entrevista, eu vou terminar a parte também, pelo que eu tô vendo. É uma identificação muito grande. Então tocava pois na é. banda Massifarra de Cacimba de Dentro, que é muito é, boa, né? por sinal. E é, sempre gostei. Mas eu entendo que também a música veio como uma condução de Deus. Quando eu fiquei padre, eu sempre gostei das missas cantadas, mais livres, animadas, o louvor. E é muito bonito louvar. Por exemplo, é os salmos da Bíblia são louvores, são canções, são letras maravilhosas. Todos os salmos da Sagrada Escritura. Então, a música sempre esteve presente na história do povo de Deus. Sempre gostei. Então... Nas missas a gente cantava, animava E as pessoas às vezes gravavam E diziam assim, padre O senhor precisa gravar um CD Eu digo, mas gravar um CD? Ah, aí depois do rádio, da TV A gente veio a nossa banda Nosso ministério é maravilhoso Ele está comigo hoje A gente veio, gravou um CD Depois que um, um CD provisório Não tinha qualidade, o padrão que a gente está tendo hoje né Aí veio... Aí, os shows, logo em seguida, convite para os shows. Inicialmente, eu não pensava de fazer shows nesse momento. Quem cidades. botou na sua cabeça, padre, faça show? Eu celebrava uma, eu celebro uma missa chamada Missa da Luz. E depois eu percebi que a minha ida às cidades para a Missa da, da Luz, as pessoas eram atraídas muito pela música. música. Então a nossa banda sempre dizia, padre, a gente devia fazer shows. É verdade. Vamos fazer shows. A música tem um poder muito grande. É um meio de evangelização muito forte. Aí começamos a fazer shows. Inicialmente, é, uns shows menores e tal. E depois a música, quando vimos, já estávamos fazendo shows e os convites. E depois eu fui ao Parque do Povo em Campina Grande, fiz o meu A pr primeira vez que eu subi em um palco foi no Forró em João Pessoa. Foi? Foi. Tem ali 6 mil pessoas. A gente convidou, olha, eu vou fazer um show no Forroque lançando a canção é, Luz do Meu Viver. Vamos lançar o nosso CD. De repente Essa a casa Essa canção autoria, não. Isso, é sua autoria Isso. O senhor compõe também, né? É, gosto Rock, muito, ódio. como fruto da oração, né? Então, nós fiz o primeiro show no Forroque. Logo em seguida, veio o convite de Campina Grande para ir ao Parque do Povo. Já cresceu, Fui fazer né? abertura para Fábio de Melo. Então, havia ali 100 mil pessoas. No ano seguinte, eu fui convidado como atração principal para o Parque do Povo. E foi assim, lotamos o Parque do Povo. Foi maravilhoso. A partir deste show... A Sony descobriu a existência do Padre Nilson. Como é que a Sony descobriu o Padre Nilson? A gravadora Sony tem um setor chamado a direção gospel da Sony, que é um setor que cuida dos artistas religiosos, Olheiro, evangélicos, né? fica exatamente. Vendo quem tá e o Maurício projetando. disse que nós somos fortes nas redes sociais, a nossa página do Facebook tem 700 mil pessoas. Então, eles descobriram esse padre do Nordeste. E a Sony diz que o no Nordeste é um povo muito religioso. Os artistas vêm e acontecem no Nordeste. E a gravadora ainda não tinha um religioso na Sony. E o Maurício disse que fizeram essa pesquisa e eu estava um dia, recebi uma ligação dizendo que a Sony queria conversar comigo, o diretor da Sony. Eu achei que era até uma brincadeira, porque diziam que para chegar à Sony tinha que ter investimentos elevados e, e eu dizia, eu não tenho isso, né? Mas retornamos e disse, é o Maurício que é uma audiência. Fui para o Rio de Janeiro, quando cheguei no escritório, o escritório da Sony, levei material para mostrar o meu trabalho e computador tudo pronto para mostrar. O Maurício disse, padre, fique tranquilo. A nós gente já, já conhece mais do que... Eu... Já conhecemos a sua história, a sua vida, fizemos uma pesquisa. Quero dizer ao senhor que a Sony quer hoje lhe acolher, quer firmar contrato com o senhor e vamos fazer uma reunião de trabalho. Aí assinamos o contrato. É esse disco aqui, né? Olha. Isso. Isso é o, deve ser o primeiro de uma Esse série, é né? Tem outro É o Tem primeiro já? de uma série. No é? final do ano, nós vamos fazer um evento em João Pessoa, Natal de Luz, para é. lançar outras canções, não é? Ah, é? Estamos em produção. E assim, Mas assinou contrato mais. com a Sony ou Assinamos é. um contrato é. durante sete anos. Eu passei os direitos né, para comercialização e divulgação. Hoje nós estamos em todas as plataformas, Disney, Spotify, Google Play. Hoje a pessoa já pode ter esse material gratuitamente através das plataformas digitais. Você pode acessar aí o Dizze, Spotify, o Google Play, em todas as plataformas digitais. Maravilhoso. E quais são os seus planos daqui para frente? Meu grande sonho, Hélito, é continuar sendo este padre evangelizador, anunciar Jesus Cristo como sendo uma grande proposta e um grande projeto de salvação. Nós vivemos neste mundo onde as pessoas esperam transformação. E eu digo que a transformação ela começa no coração de cada homem e de cada mulher. E Jesus tem um plano de salvação que está aqui na Sagrada Escritura. Então, o que eu faço através da música, né, dos shows, no santuário, no rádio, na TV, é anunciar a Palavra de Deus. Então, hoje, e quero viver toda a minha vida levando o Evangelho, anunciando a Palavra de Deus. Como faço isso? Através dos meios de comunicação. imagina Quantas pessoas estão agora assistindo este programa, conhecendo um pouco da nossa história. Eu estou exatamente aqui para dizer a você, nós temos um Deus maravilhoso que nos ama, que nos quer bem, que um dia me buscou lá em Cacimba de Dentro, naquele sítio, e me fez um sacerdote, um homem que se considera muito abençoado. Então, meu objetivo é esse, Wellington falar do amor de Deus e dizer, acredito, creia, tudo é possível, aquele que crê. O, senhor, um já, o senhor já esteve no Vaticano, naturalmente. Já esteve. Fale um pouco, mais de uma vez... Várias Foi vezes. recebido pelo Anual, Papa, ao... conte aí. Eu. nunca fui recebido pelo Papa. Não? Só na Esse Praça é o de Papa. São Pedro. Vamos <risos> ajeitar aí a história porque aqui é uma fera, viu? Vamos. Eu de... quero ir, quem sabe não é. Eu vou levar o Helton também. Imagina a gente ah, tomando um café ou... com o Papa Francisco. Meu Deus, aí. pronto. A minha mulher ela vai pegar essa conversa e dizer, agora eu quero ir. Pronto. <risos> que Anualmente maravilha. eu faço uma peregrinação, Hélio. E deixa eu Por lhe fazer um, um parâmetro aqui. Eu, eu vi um livro, eu tenho um livro em Serraria que eu vi recentemente. O autor é Morris Oeste, se eu não me engano. Ele previu a morte de João Paulo I e o Argentino Nossa. no Vaticano. Nossa, um livro escrito nos anos 70-80. Uhum. Mas eu lhe interrompi, prossiga aí. Estive várias vezes lá no Vaticano, com, na Praça de São Pedro, para o Anjo com o Papa, onde os peregrinos do mundo inteiro, aos domingos 11 horas da manhã, o Papa faz o Ângelo. Estive várias vezes, conheci a estrutura, sempre de passagem, porque anualmente eu faço uma peregrinação com foco na Terra Santa. Para ser verdadeiro, eu gosto mais da Terra Santa do que Roma, do que o Vaticano. Mas foi bom, é bom para mim conhecer a estrutura da igreja, as congregações, a sede da igreja. E Roma é um lugar muito bonito, onde está a história, né? Nossa história está ligada ali. Então... É maravilhoso conhecer a Basílica de São Pedro e também como padre ir ao lugar onde está sepultado São Pedro, onde está sepultado São Paulo. Então, para mim, isso é uma afirmação da fé e ao Vaticano. Nós somos ligados à igreja que está em Roma. A igreja católica tem sede em Roma. O Papa, ele é o bispo de Roma. Antes de ser, papa, ah, antes de ser é isso, pastor né? da Igreja Universal, ele é o bispo de Roma. Né? Então, e visitar Ótimo. o Papa, maravilhoso. E eu queria aproveitar aqui para encerrar, que o tempo já se esgotou. Você lê um livro chamado As Sandálias do Pescador maravilhoso. Padre, eu fiquei muito satisfeito com sua entrevista aqui, o tempo é pouco, mas espero que o seu outro dia venha para a gente contar mais um <risos> pouco da sua história. Muito obrigado. Wellington, eu que fico agradecido, a minha admiração pelo profissional, pelo homem de comunicação oh, que obrigado. você é, eu lhe acompanho sempre, em Opa. todas as empresas que você passou de comunicação, e vejo que o Wellington não podia ficar fora de um espaço desse. Esse é um grande canal onde a gente pode acompanhá-lo. Agradeço a oportunidade de estar aqui, porque... Com este café, para este café, muitas pessoas já passaram por aqui e eu me sinto honrado pelo convite. Tenho a minha admiração, lhe admiro muito como muito filho obrigado. de Serraria, como comunicador, como homem de pois fé é. e amante da terra Serraria. Muito pois boa, é, e Serraria também. se prepara. Eu fiquei de levar o padre lá, mas eu saí da Arapuã, houve um desencontro, quando ele chegou aqui humildemente ele quase disse eu quero ir a e vai, viu? vamos receber esse... o senhor tem fãs lá se o senhor for lá, olha vamos marcar um dia para a gente ir, vamos mesmo, combinado. Olha, a Obrigado, entrevista né? terminou, mas o programa não terminou ainda, até já e agora o quadro o fundo do poço, você vai saber quem nós vamos mandar ou quem nós vamos tirar do fundo do poço a sugestão é dessa aqui, ó Juvino, fofoqueiro de serraria. E aí, Juva, quem é? Pra tirar, é? Opa, vamos ver. A gente tira do fundo do poço quando o camarada tem uma boa ação. Vamos ver aqui. Eita, quem será? Prefeito Totó Ribeiro de Curral de Cima. Este cidadão aqui está prestigiando a agricultura familiar E com esta produção da agricultura familiar Ele abastece três escolas e atende a 1300 alunos Parabéns prefeito, é assim que se faz E o historiando está chegando ao fim Hoje nós tivemos uma entrevista com o padre Nilson Nunes A indicação do CD Luz do Meu Viver e o quadro O Fundo do Poço. Gostou desse programa? Então não esquece de curtir, comentar e compartilhar com os amigos. Meu nome é Tchau!